Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta e fácil. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Quer receber dicas grátis de como emagrecer? Se inscreva neste canal do YouTube. Sim, se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas de como emagrecer. Saiba que... Um dos efeitos de emagrecer é perder a barriga. Por quê? Porque o aumento da barriga é consequência do aumento dos quilos do seu corpo, ou seja, o alimento não consegue colocar mais lugar nas células do corpo, então vai se preenchendo da barriga e vai aumentando. O que tem que fazer? Diminuir a barriga? Sim! Como? emagrecendo, perdendo os quilos do seu corpo e dessa forma você consegue emagrecer fácil, simples e saudável.